Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 e no vídeo de hoje eu vou te mostrar um trio que vai deixar o seu cabelo mais alinhado e sem frizz. mais alinhado, vai gostar de saber sobre a linha de tratamento da Weed Care. E essa é a linha que eu tô falando. Esse liso zero frizz, possui ação fortalecedora, humectante e altamente hidratante que reestrutura a forma do cabelo mantendo disciplinado e sem frizz, proporcionando um visual leve, suave e liso. Os ingredientes ativos são o óleo de oliva, humectante e hidratante, a pitaia com ação antioxidante e o colágeno, ação fortalecedora e rejuvenescedora. Já tem um tempinho que eu venho utilizando esses produtos e aí eu gravei um take pra você dar uma olhada como é que eu faço a aplicação desses produtos no meu cabelo. Antes de mostrar o vídeo pra você, aproveita agora e se inscreve no canal se você ainda não é inscrita. E ativa o sininho para você ficar sabendo dos vídeos novos que entram aqui no canal toda semana. E não deixe de curtir esse vídeo se você gosta desse tipo de assunto. Agora vamos lá? Dá uma conferida no vídeo que eu gravei pra você O que eu vou falar é sobre o shampoo Ele tem uma consistência assim, olha, bem leitosa Típica de um shampoo hidratante, sabe? Ele é bem, bem emoliente, ele não é assim tão aguadinho Além disso, ele tem um perfume muito gostoso Ele tem um toque floral levemente adocicado Mas nada que seja tão forte ou que seja enjoativo sua fórmula possui vários óleos. Aqui tá falando óleo de oliva, mas na composição tem vários outros óleos que existem aqui e que é isso que ajuda a dar essa ação hidratante, humectante e também para já começar a tratar e a zerar o quente. Os principais componentes desse shampoo são o óleo de oliva, a pitaia e o colágeno. Porém, outros óleos também aparecem na composição aqui dessa, desse produto. E aí a gente tem óleo de semente de girassol, óleo de semente de uva, óleo de abacate e óleo de patauá E aí tá explicado por que, que esse produto deixa o cabelo assim tão emoliente, tão hidratante com essa ação assim umectante Já a máscara possui uma outra proposta que é de fazer uma reparação nos seus fios Ela é uma máscara extremamente densa, é uma pomada realmente então é, uma, é um tipo de produto que tem um rendimento bom porque você com o cabelo semi úmido você consegue colocar pouca quantidade, ele rende bem. Ela também é responsável por deixar o cabelo assim, olha, um pouco mais liso e mais alinhado. Um dos componentes que é responsável por isso é a carbocisteína, que é baseada em proteínas e aminoácidos e que vai temporariamente... Modificar a estrutura do seu fio Então fique tranquila, se você está achando que esse é um produto que vai alisar permanentemente o seu cabelo Não, isso não vai acontecer Após a lavagem o seu cabelo volta ao normal E ele só fica realmente liso Enquanto o produto estiver selado no seu fio E por último entra o condicionador E esse aqui é um produto assim que ele tem uma consistência bem, bem firme Porém ele não tem muita dificuldade de sair do frasco Ele pode... Sair tranquilamente, ele é um creme mas não tão denso assim E não precisa ficar de cachimbo box <risos> Esse aqui é um dos produtos que tem um cheirinho que mais lembra a pitaia Ele é diferente dos outros dois, acho que é pra realmente complementar e deixar aquele perfume nos vinhos a máscara possui uma ação reparadora e é por isso que é necessário você complementar o seu tratamento com esse condicionador. Ele vem para selar, ele vem pra fechar as cutículas e com todos os mesmos componentes que o shampoo tem ele vai dar aquela carga final de hidratação que o seu fio precisa. É importante lembrar que qualquer produto que possui uma proposta de deixar o seu fio um pouco mais alinhado ele vai utilizar produtos que podem mexer com a estrutura da cor do seu fio. Então, muito cuidado você que pinta o cabelo, que tem mechas e que faz o uso de tinta, porque você pode sim ter uma alteração de cor com um produto como esse. Recentemente, eu dei uma clareada bem nos meus fios, e aí, pra evitar que haja tanta alteração, eu faço o uso desse produto de uma a duas vezes no mês. Outros pontos que devem ser considerados é que a Care não faz testes em Animais, e além disso, esses produtos são livres de sulfato, parabenos, petrolatos e silicones, ou seja, são produtos liberados para as técnicas no poo e low poo Com relação a preço, o shampoo custa 25 reais e ele vem com 300 ml. Já o condicionador custa 27, com a mesma quantidade, e a máscara. R$ 300 gramas. Você pode encontrar esses produtos em lojas especializadas ou em perfumarias. Caso você queira fazer a compra via internet, fazer compras online, você pode verificar no site da Wedcare quais são os parceiros que vendem esses produtos. Então é isso. Essa foi a minha experiência com esse liso Zero Freeze da Weed Care. E se gostou, não deixe de se inscrever aqui e de curtir esse vídeo para ajudar na divulgação do canal.